Queridos, a paz do Senhor, este é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando hoje a nona lição, orando e jejuando como Jesus ensinou. O textual está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 e 3, e está escrito assim. E disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Verdade prática, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículos 5 a 18. E a nossa lição, como sempre, tem alguns objetivos. Primeiro, conceituar a oração como um diálogo com o Pai. Segundo, explicar a oração que Jesus ensinou. E terceiro... Relacionar oração e jejum Hoje nós estamos felizes por o um comentário dessa lição E também pela participação do nosso pastor vice-presidente, pastor Saulo Está conosco Amém. hoje, para nós é uma honra, pastor Saulo Muito bem-vindo um E também professor Joás, mais uma vez com a gente Sim. Professor, pastor Saulo, nós estamos na nona lição Na lição da semana passada, nós estudamos Sendo Verdadeiros E nós entramos no capítulo 6 de Mateus é, concluímos os cinco aí com sete lições, né, professor e pastor E hoje, na segunda lição consecutiva, ainda no capítulo 6. Pastor, lição muito importante para nós, né? Sim E todo sermão do mundo que nós estamos aprendendo É uma importância extrema E não menos hoje falar sobre oração, sobre jejum É algo prático, né, do cristianismo, do evangelho E de suma importância para todo cristão sincero e verdadeiro Muito bom Professor, é seguindo o modelo de Jesus, né? É isso aí, ele vai lançar as bases aí que vão servir de, de, de suporte, né, de modelo, para a gente, como nós devemos fazer, né? Essa, essa prática, que é uma prática devocional de todo cristão, né? De jejum e de oração. Ele vai ensinar como se faz. Né? Para quem está nos assistindo, pastor Saul é o pastor Saulo é o nosso pastor vice-presidente, primeiro vice-presidente e também o pastor da regional da DEC em Apim. Isso é muito bom. Vamos lá, pastor e professor Joás, vamos começar a nossa lição, lição extensa, e eu quero aproveitar bastante aí o comentário de vocês para a gente é, trabalhar essa lição. A palavra-chave dessa lição de hoje é oração. Introdução. Nessa lição, aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai, em secreto, ele não estará indiferente Às aspirações da alma Isto é, às nossas orações Contudo, é imprescindível Que a oração e o jejum Sejam realizados da maneira que Jesus ensinou Por isso, estudaremos o um modelo Verdadeiro de oração e jejum Ensinado pelo Senhor Jesus No Sermão do Monte Professor e pastor é, A oração é uma prática que deve ser Exercida por todo cristão E jejum também Só que hoje a gente vê muita divergência Nesse assunto Então, a introdução está dizendo que Jesus ensinou e ensinou de forma correta Hoje nós vamos aprender que forma é essa, né Pastor? Sim, é necessário orar né? Com certeza Faz parte da vida cristã Mas também ele vai nos ensinar A maneira correta da oração O que nós vamos estar aprendendo Há um modelo que Jesus nos ensina Nos apresenta E era um modelo que ele próprio apresentava Quando orava buscar a presença e orientação do pai na sua vida terrena aqui entre nós, né? Eu acho interessante que ele, ele, é, como se fosse uma sequência do que ele falava anteriormente, né? A, a, a gente viu na lição passada ele falando sobre a, a, as obras de caridade, né? E como que aquilo deve ser feito muito do modo de fazer, né? Tem a ver com aquele, com aquela lição passada, uhum. né? As orações e os jejuns né, devem ser feitos é, segundo aqueles moldes também de sinceridade, né, é, é sem, sem, é, sem ostentar, sem ostentação. Né, tem que ser discreto, tem que ser sincero é, na oração. Então é, é como se fosse uma sequência mesmo da, da, da aula que nós vimos semana passada. Dentro do sermão, né? É. E já dentro dessa palavra que estaremos estudando, já que é um modo certo de se orar também há uma prática errada dentro da oração. Né? E é isso que Jesus quer nos advertir, nos alertar, como orar de maneira correta, que vai ser ouvida e atendida por Deus. Porque uma oração que foge do modelo bíblico, do modelo que Jesus vai ensinar, é uma oração que não vai trazer um resultado. Isso é muito importante a gente estar observando. E tem muita coisa, pastor, dentro do que eu falando que o professor acabou de falar, Bloqueia as nossas orações Pedro por exemplo falou de algumas condutas Entre marido e mulher que pode bloquear as orações é. Ele citou uma das Ou um dos bloqueios Jesus vem falando em sequência aí sobre é, A vivência dos irmãos Não retribuir O mal com o mal Então são alguns ingredientes Alguns, alguns obstáculos para a oração também Antes é. de Jesus falou da oração Primeiro ele tratou A, a e tratou as duas comunhão, né? a vertical e a horizontal. A vertical com Deus eu preciso estar bem, mas a horizontal com o meu próximo também preciso. Se eu não tiver bem, minha oração é bloqueada. É uma sequência de ensino. Né? O Sermão do Monte ele, ele é toda uma sequência interligando um ponto com o outro. A nossa convivência entre nós, como nosso professor Joás disse aqui, as lições anteriores elas estão interligadas. E vai né, vir como nós estamos tratando aqui sobre oração. Como tem oração... Ouvida e respondida por Deus. Está vivendo bem, familiarmente falando, com a esposa, com os filhos, vivendo bem com os irmãos, tendo uma boa convivência. Isto vai servir para que a oração também seja ouvida e respondida pelo Senhor. Muito bom. O ensino de Jesus é, é tão simples, né? Que parece que às vezes a gente negligencia por conta da simplicidade. Da simplicidade. É tão simples, tão simples, que a gente não, não para para prestar maior atenção às verdades que a gente ouve. Né? E nesse sentido, pode ser que há muita gente hoje é, cristã que tem suas orações impedidas, que não tem suas orações respondidas. Não é que não são ouvidas, não são respondidas, porque negligenciam essas coisas que Jesus falou né? para que a minha oração tenha uma atenção e tenha uma resposta de Deus eu preciso estar bem com o meu próximo eu preciso tratar a minha família com honra né? eu preciso é, liberar o perdão com, com rapidez né? e com sinceridade sem essas coisas a oração nem chega né? a oração é impedida é, a resposta não chega a resposta não vem então, é, são, são fatores assim, que a gente negligencia que são impedimento para a oração. Né? Na palavra do professor Jorge então a gente entende que a oração não se resume apenas ao momento de se dobrar o joelho. Já é todo o preparo de um, de um dia que vai culminar com aquele momento de joelho dobrado. Mas o que foi feito durante o dia, não é isso, professor Joás é. vai refletir na oração na, dobrar o joelho para orar. Muito interessante A boca fala do que o coração está cheio né? Se está cheio de maldade, como é que vai orar, né pastor? Exatamente Muito bom Bom, nós já fizemos aqui uma boa introdução E nós vamos a nossa lição dividida em três capítulos Como a gente sempre fala é, O primeiro capítulo, a oração, é um diálogo com o pai Está subdividida em três tópicos Depois, é, o capítulo segundo, a oração que Jesus ensinou E o terceiro, oração e jejum Vamos lá a oração é um diálogo com o Pai Ponto 1, natureza da oração Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus O qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas Como confissão, adoração, comunhão, ação de graças Feito de modelo belo por Miriam é, e Davi, por Débora E mais uma série de outros personagens No Novo Testamento, Paulo exortou aos cristãos A fazerem sempre esse tipo de oração Bom professor, pastor, nós começamos a falar aqui da natureza da oração Eu me lembro de um vídeo da É uma psiquiatra, doutora Rosane Muito boa, ela, ela falou o seguinte que A oração é a melhor psicoterapia do mundo E muitos cristãos não sabem dessa ferramenta Isso faz bem para a alma É o clamor da alma Como está aqui na, no próprio comentário da lição Ao diálogo da alma com Deus E hoje a própria ciência, como o senhor está citando aí é um psicólogo que reconhece a, o, ben, o ato benéfico da população para o próprio ser que está orando. A gente abre né, o coração. Quem vai a um psicólogo vai para conversar, para falar. E muito mais quando se coloca diante de Deus e abre a alma, se derrama, como está aqui, em adoração a Deus, em comunhão com Deus. A gente pensa, uma vezes, que, que oração é apenas petições, né o que não corresponde à realidade. A gente passa um período de oração longo sem fazer nenhum pedido. Muitas vezes adorando ao Senhor, em comunhão com Ele, sendo grato, porque oração não é sinônimo de petição. Eu acho que oração é muito mais comunhão. E quem tem uma vida de comunhão com Deus tem prazer em se pôr diante dEle em oração. É, Mateus 6 é sobre isso, né? É Sim. sobre comunhão. E nessa porção aqui, né, verso 5 até o 18 é, da, do Sermão do Monte é a porção mais comentada né, principalmente essa parte da, da oração dominical, né, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso né, essa, essa aí teve comentários muito ricos já no começo da Era Cristã né, é, São Gregório, Santo Agostinho fizeram comentários assim, estrondosos sobre essa oração somente. Né? São Gregório, por exemplo, lá no, no quarto século, comentando, no seu comentário ao Pai Nosso, ele, ele levanta a discussão trinitariana, provando a divindade do Espírito Santo, a divindade de Cristo, né, do Filho. É, ele levanta a discussão é, do pecado da escravatura. Né? Você ter escravo é um pecado. Ele levanta isso no quarto século. Baseado na oração do, na oração do Pai, Pai. Olha, Nosso. Que coisa. Né? Quando que a, a, a escravidão foi abolida aqui, por exemplo, que aqui chega tudo um pouco mais, mais tarde, né? é, foi um dia desse. Né? Lá no quarto século, um homem de Deus, é, debruçado sobre a oração do Pai Nosso, sobre essa, essa passagem de Mateus 6, ele entendeu que a escravidão é um pecado. É, são comentários ricos Quando a gente fala da oração E a gente sempre foca nisso Pastor e professor Que são os passos de Jesus São ensinamentos ensinamento de Jesus ah, Os ensinamentos de Jesus ao mesmo tempo Que simples são complexos Pela, vamos falar assim Pela interpretação de muitas pessoas Daí a complexidade é. Mas se a gente for passar numa peneira É muito simples o evangelho Ele não veio para complicar né? Ele veio para Simplificar o máximo Para que nós pudéssemos entender E um assunto que apesar de parecer Tão assim é, Simples que é a oração A oração em si Ela própria é uma complexidade Um ser humano dobrar o joelho E falar com, a, com o ser eterno Alcançar Um ser eterno Criador de todas as coisas já gente já, já fica um pouco assombrado Aí vem o Senhor para explicar E dizer que é Simplesmente um filho se apresentando diante de um pai. Quando ele começa a oração, vocês vão orar assim, o Pai nosso. Ele simplifica o máximo que se possa mostrar em relacionamento de um filho se relacionando com um pai. E vamos, por assim dizer, um pai muito amoroso, que é o nosso Deus. Ele simplifica a oração, o que eu vejo mais simplificar na oração, no ensino de Jesus, é isso. Essa relação de um pai com um filho, um filho com seu pai. E acredito que nenhum de nós que como filho, tem dificuldade de se aproximar do Pai e de apresentar não somente petições, mas agradecimentos, estar diante dele em comunhão. É o que isso faz na sua oração. E aí a gente vai, quando vai para o outro lado também, ver que ela é algo muito profundo. A pondo esses grandes homens Parece, pensadores, é, é. né? Estarem est conseguindo extrair tanta verdade em algo tão simples que Deus falou para nós. Muito Parece bom. paradoxal é. né mas. Não tem nada de contraditório né? Uma uhum. coisa pode ser simples e muito rica ao mesmo muito tempo Muito profunda né? é, é o caso aqui, essa essa porção aqui é muito simples e... Aí a gente às vezes negligencia a simplicidade e perde a riqueza né? é, Não, isso aqui é muito simples, vou estudar romanos que é mais... Mais <risos> profundo Aí aí você perde a riqueza de, um, de uma porção como essa né é, As coisas simples, elas nos trazem uma riqueza muito grande até mesmo da própria complexidade Quando você olha para uma borboleta, por exemplo Quase ninguém para para observar a beleza da borboleta Vai estudar Então é. assim, é uma simplicidade, mas uma complexidade É o caso da oração Ponto 2 Como os homens de Deus vinham a oração A Bíblia nos incentiva a orar Porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual O qual não podemos desprezar Logo que lemos a Bíblia Percebemos que a oração é apresentada como uma ordem e aqui nós temos várias citações, Lucas 18.1, 1 Tessalonicenses 1, 5.17, 1 Timóteo 2.8, e segue as referências. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração, tão, a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E os apóstolos também perseveraram em oração. Pastor, se a gente uma lida em atos dos apóstolos, vão ver a oração impregnada nos 28 capítulos. E segue nas casas Paulinas do mesmo jeito. Né? É interessante, todos os capítulos de Atos, né? Vai dizer algo, algo sobre oração. Uhum. Ela está presente ali. E por isso nós vemos o resultado do que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. E a oração é algo que está impregnado em toda a Bíblia. E principalmente na vida de homens de Deus. E principalmente na pessoa de Jesus. E aqui conta dizendo, há homens que tiveram experiência com oração e não desprezavam a oração às vezes desprezavam uma escolta de um exército como está aqui o Cade Esdras né? mas buscou o Senhor e foram bem sucedidos então nós precisamos é, entender que no Novo Testamento é nos apresentada ela tão essencial quanto o sono é essencial para o corpo para, para a mente, como também o alimento é essencial para o corpo Muito. e nós Vemos uma, uma geração, a uma época A gente tem negligenciado muito Esse poder que a igreja tem Nas suas mãos né? é, Pastor, vou fazer uma pergunta Para o senhor já já sobre isso Professor, sobre os homens Como os homens de Deus viam orações oração Isso negócio muito a sério, né? Demais, né? É, é, e assim oração oração era, era, era prioridade Seja qual fosse O problema, né? É, eu acho tão interessante atos, vocês estão falando de atos, é, eu lembro do episódio de Pedro, Pedro está preso, né, e a igreja em constante oração por ele, e o povo está lá orando, de repente quem bate na porta. Essa né? é a resposta rápida oração, né? É muito interessante, né, e isso fala da prioridade, fala do poder da oração. Né? Deixa eu ler o ponto 3 aqui, que o nosso bloco está quase fechando aqui, e eu faço a pergunta que eu quero fazer para o senhor, pastor. A maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um, tem um interlocutor direto. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira como orar. Letra A. A quem a oração deve ser dirigida? E aqui a gente tem a resposta que é a Deus o Pai, é em nome de Jesus Cristo, seu Filho. B. A postura do corpo na oração. É, isso aqui é muito discutido hoje, pastor. Sim. O horário da oração, o lugar da oração, o decoro na oração, o estado do coração na oração. Já falamos sobre tudo isso aqui, pastor. Mas a minha pergunta é o seguinte: que dificuldade para nós orarmos nesses últimos dias? Isso tem sumido das nossas igrejas, isso preocupa a gente demais, pastor. Será que eu estou tendo uma visão micro ou essa visão ela é macro, pastor? Ela está em todo lugar. Infelizmente, eu posso até afirmar que é uma visão macro. É, esta geração atual perdeu né, o costume da oração. A Bíblia diz que Jesus tinha por costume orar. E era um costume que ele praticou durante toda a sua vida. Nós que às vezes já vimos de alguns anos servindo ao Senhor, nós vemos que a oração ela tem minguado em nosso arraial. Eu vejo um problema um, mais profundo concernente a não orar, é por perder a confiança no poder da oração. que realmente a oração ela resolve uma situação. E a gente passa a, a buscar, hoje nós temos tantos recursos né, humanos, passa a confiar nesses recursos que nós temos, temos hoje muito mais acessível do que numa época do próprio Jesus, numa época passada mesmo no Brasil, há 30, 40 anos atrás, o recurso aqui era muito pouco, muito escasso, e os crentes passavam a confiar muito mais e a depender da oração. Hoje, por nós não dependemos, temos assim, uma, uma, uma, uma condição melhor, todas as áreas da medicina, financeira, as pessoas passam a depender mais disto. Aí me lembro da mulher do fluxo de sangue, era uma mulher de, de riqueza. Enquanto ela teve recurso, ela foi gastando. Mesmo que não tivesse um resultado positivo, ela foi gastando o que tinha. Jesus foi a última, o último recurso que ela foi buscar, quando ela não tinha nenhum recurso humano mais. E isso, infelizmente, é uma ação de quase todos nós. Enquanto tivermos um recurso para buscarmos humano, a gente está buscando. Num passado recente, os crentes primeiramente buscavam no Senhor. Porque muitas vezes não tinham um recurso humano, financeiro. Aí confiavam no Senhor, buscavam e encontravam a resposta. E nós estamos precisando voltar à oração, voltar à prática real de oração, buscar o Senhor de verdade. A pergunta foi proposital, pastor, exatamente por isso. Porque nós temos aqui a maneira que nós devemos orar. Primeiro, professor, a quem a nossa oração deve ser dirigida? A Deus. Em nome de Jesus, isso é bíblico. Segundo, a postura do corpo na oração. Ah, tem gente que fala é só de joelho. Não, mas quem tem problema de joelho pode orar em pé, deitado, sentado. E os, e os exemplos bíblicos são diversos De oração. E Jonas Deus orou. na cruz, né? não, Jonas, tá Jonas orou dentro de um ventre. Ezequiel estava um... enfermo, ou deitado, virou para o canto da parede. Não há, não há uma postura física, é uma postura espiritual. Ótimo, pastor. É? Mas tem que orar. Tem que orar. É? Então isso aí. Agora, eu estou na igreja. Eu tenho condição de ajoelhar, eu tenho todos os. Uh, a saúde para fazer isso. Aí eu fico sentado, escutando, de olho aberto. Aí também tá é uma falta de aí, respeito. Aí desrespeito, né? é desrespeito. O horário da oração? Todo o tempo. Não tem horário, né, professor? Está é, escrito que é para orar <risos> sem cessar. Né? Não é só de madrugada que a filha é menor, né? <risos> é, pastor. Lugar da oração: tem lugar para orar, gente? Todo lugar. Né? No trânsito, esses trânsitos malucos caratinhos joias, onde os motoqueiros estão fazendo raiva. É hora de dobrar a oração, né? É, Efésio seis orar em, todo, em toda ocasião, né? Em todo lugar. Agora tem uma palavrinha aí que é de cunho jurídico também, o decor na oração. A gente ouve, ouve muito isso aqui em, em julgamentos, né? Decor diz respeito à sinceridade, à decência, à reverência no ato de orar. Não pode ser de qualquer maneira, né, pastor? É um coração Temeroso, né? quebrantado e Mais do que uma postura física Nós precisamos nos preocupar com uma postura espiritual De decoro, de, de sinceridade, de temor Quando se coloca diante de, da autoridade máxima Que é o Senhor nosso Deus Então, isso é muito importante sim E para fechar aqui, professor, o estado do coração na oração Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus Nossa oração será ouvida eu ouvi isso de um pastor uma vez, pastor Saulo, professor, que a melhor forma de orar é usando a palavra. Eu achei isso fantástico. Aí eu fui pesquisar alguns homens de Deus. Sempre eles estavam orando a palavra de Deus. Sim. E a resposta foi imediata. É, é a verdade, né? A declaração da verdade é outro livro. <risos> muito bom, né? Precisamos orar, não precisamos, pastor? Sim, com muita certeza, muita com... certeza. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte importante dessa lição e eu quero te convidar a não sair daí. Voltamos já já.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 Estamos de volta com o seu ADEC TV E hoje nós estamos no quadro de lições bíblicas Falei no primeiro bloco, bem no início Estamos tendo a honra de receber aqui Com a gente o pastor Saulo O pastor vice-presidente do nosso campo de Caratinga E também o pastor regional Da ADEC em Apim Pastor, nós falamos aí, encerramos o primeiro bloco Falando da necessidade da oração E agora nós vamos é, orar né Orar ensinando E ensinar orando também A oração que Jesus ensinou é, Dentro desse Ponto 1 um aqui, pastor. Só quer destacar um tópico importante que o senhor ouviu de relevância e quer deixar uma, um recado, uma mensagem para quem está nos assistindo? Só fica à vontade. É o que eu, a né, gente já falou bem, eu, o que eu vejo mais importante a ser da oração é orar. A gente canta, a gente ensina sobre oração, prega sobre oração, mas o efeito real da oração é quando nós oramos. Como o senhor disse no primeiro bloco, eu tenho lido algumas biografias de alguns homens que oraram, e o que mais me chamou a atenção é que as falas são muito parecidas. Homens que tiravam períodos longos de orações, períodos muito longos, e diziam assim que não oravam quase nada. Eles percebiam que, apesar de nós pensarmos que eles oravam muito, eles diziam que não. A oração que nós entendemos que ela nunca vai ser demais. E nós precisamos voltar a essa prática real de nos colocar diante de Deus, principalmente vendo como estamos aproximando dos dias do fim quando Cristo vai arrebatar a sua igreja é a coisa, algo mais importante que eu percebo, dentro desse mesmo tópico que nós estudamos aqui, é a necessidade real de orar pastor, professor, hoje a gente tem tempo para tudo e foi feita uma pesquisa recente agora, que nós, nós brasileiros somos os que mais, somos dos que mais usamos as, as redes sociais é, a estatística é triste, pastor que nós brasileiros nós ficamos muito mais tempo nas mídias sociais do que em tempo de oração. Isso assusta a gente mais tá? E assim, a utilidade disso, né? Às vezes está vendo um monte de coisa que você nem lembra depois, no final do dia, né? Um monte de coisa sem sentido, não, sem, edifica. não edifica em nada, não faz... Não produz crescimento nenhum, né? e, a, e nem a oração, faria a falta, né? A oração é o contrário disso, né? A oração produz uma força que é, não tem como medir. Né? Então, é, não, não é, essa força não é por causa da oração, é por causa de com quem nós estamos falando. Né? É, a, gente, a gente costuma até dizer que a oração é poderosa, que há uma oração forte, que há poder na oração, mas assim, não é na oração em si. Né? É um, um o poder está em com quem a gente está falando enquanto ora. Né? É, o poder é dele, né? É, pastor, eu acho que a gente precisa mudar muito a forma de orar, porque hoje está havendo muito determinismo na oração. Eu declaro, eu, eu, eu rogo, eu declaro, eu faço isso, eu faço aquilo outro, quando nós deveríamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. A gente vê muito isso. Vamos lá, a oração que Jesus ensinou. Pastor, professor, eu vou ler os tópicos que a gente comenta, tá? Ponto 1, um, Jesus não condenou a oração em público. Ponto 2, Jesus quer que sejamos discretos. E ponto 3, não usej de vãs repetições nas orações. É, há um, há um, uma discussão muito grande, pastor, que Jesus condenou a oração em público. Jesus condenou a forma que os fariseus faziam. E não é a oração em público. Então, se Jesus tivesse condenado a oração em público, como a gente vai fazer um culto ao ar livre? Como é que e, vai orar ao ar livre? E ele próprio orou muito hum. em público, né, em momentos, por exemplo, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele ora e faz uma oração em público E o que eu acho interessante De olhos abertos A Bíblia diz que ele está em pé Ele ergue os olhos para o céu e ora Na cruz Como já foi dito, ele orou Também uma oração em público É claro que o que o Senhor Condena dos fariseus É o desejo de ser visto Que é o segundo subtópico aí. Ele quer que nós sejamos discretos Pessoas que, que Oram e querem tocar a trombeta, anunciar que, que está orando. E é muito comum, nós estamos falando sobre, falamos sobre redes sociais, a gente vê pessoas orando, às vezes, em, em lugares à parte, no monte, e há, um tempo atrás eu até indaguei a um, um companheiro, um pastor, que ele estava postando de vez em quando algumas períodos de orações nos montes, e ele dizia, sozinho aqui na presença de Deus, e a, tirando foto. Eu perguntei, se o senhor está sozinho, quem está batendo essas fotos? Se você está dizendo que está sozinho orando, quem está tirando as fotos? Eu acredito, assim, que se só de estar orando e tirando fotos já está atrapalhando o propósito da oração. Que oração é o um momento de você entrar no quarto, no sentido espiritual, e estar com Deus. Se eu começo a divulgar e querer. Né? Mas Jesus não condena a gente a orar em público, orar diante das pessoas. Porque ele condena um coração orgulhoso, um coração que se exalta porque ora. O problema está aí no coração, não na postura e no lugar que a gente está orando. Desde a primeira lição, pastor e professor, eu venho falando isso que Jesus vem trabalhar a motivação que está no nosso coração, Sim. no meu coração. O que me motiva a fazer isso? É para a glória de Deus ou para um galardão aqui, aqui embaixo na terra? Jesus vem trabalhar isso ponto E aqui na oração não é diferente, não. É, inclusive, o, essa passagem aí que é, é interpretada é, equivocadamente como... O é um ensino de Jesus para não orar publicamente é, é, Ele está mandando entrar no seu aposento e fechar a porta E falar com Deus em secreto né? uhum. Ele está falando dessa sinceridade, dessa descrição né, que, que deve haver como postura né, diante de Deus E isso não é uma proibição de orar publicamente Isso é Jesus está fazendo, na verdade, um trocadilho né? É, é. O aposento que ele se refere ali é a dispensa, muito comum na, nas casas naquela época. Né? É, a dispensa é onde só o dispenseiro tinha interesse em visitar. Né? O dono da casa na dispensa, o dispenseiro não vai incomodar. Então ele vai estar tá, é, sozinho, só ele e Deus. Né? E a dispensa é o lugar onde fica o alimento. Né? Jesus está fazendo um trocadilho que a oração faz parte... De, é, é, da vida devocional, assim como a gente precisa de, do pão todo dia, a gente precisa falar com Deus todo dia, né? A gente precisa do alimento para o nosso corpo, né? A gente precisa do alimento para nossa alma também, né? E esse vem pela devoção a Deus, pela oração, pelo jejum, né? Pela busca da palavra. De verdade. Bom, já vai nós falar de livro de novo, pastor. A gente sempre fala disso aqui. É, Dom Guilherme ele sempre falava dessa, desse serviço a Deus Ele destacou sempre a necessidade de oração E ele sempre trabalhou Isso é que você está falando professor Mas ele sempre usava uma palavra grega Que trazia a conotação Que traz a conotação de economia Que nós temos a economia de Deus É dispenseiro Ele sabe o que o outro precisa Ele pega o que o outro precisa e serve Bom, para mim fazer isso Eu preciso também ter Essa economia na minha mão é oração, é o não, suprimento A dispensa precisa estar cheia É o suprimento E o dono da dispensa está sempre cheio lá, né pastor? Isso Sim, aí é a dispensa nunca está lá vazia Nunca É muito bom isso aí é, Pastor, o senhor já falou aí Da questão da, da, de ser discreto né? E a gente fechar esse tópico aqui Não usei de vãs repetições nas orações É um, é um outro negócio também, professor e pastor Se a gente não estiver concentrado na oração Começa a repetir, começa a falar coisas que não deve. É, isso precisa de uma disciplina De um foco na oração, não é? Por isso esse ensinamento é tão importante para nós Sim, também existem muitas religiões Mesmo na época de Jesus já existiam uhum. Religiões que usavam a oração Como, como se fosse um mantra uhum. é, Ficar repetindo algumas palavras De maneira contínua por muito tempo E hoje a gente ainda sabe Que existem religiões que uhum. fazem assim né? Até mesmo as religiões orientais Hoje até mesmo o cristianismo e ele vai proibir isso, porque a palavra repetida acaba se tornando uma coisa formal, sem vida. O que eu percebo que Jesus quer que a oração seja algo que proceda do coração e que a gente esteja atento ao que está orando. Que esteja colocando realmente a nossa vida naquela petição ou naquela adoração, naquela, naquele momento de comunhão. Tem um duzinho da nossa APA que fala sobre a oração. Aí ele fala que se você se colocou diante de Deus, a última estrofe e não encontrou a paz que o Senhor tem para dar, é porque você, o Senhor sentiu que você o seu coração não se abriu. É, é o hino que fala, quando tudo perante o altar estiver. Então, se a gente chorou e não conseguiu encontrar a paz que o Senhor tem para dar, é porque o Senhor sentiu que a, o nosso coração, nossa alma não se abriu, depositando tudo no altar. Então, oração com repetições contínuas, vãs repetições, são Repetições vazias, sem vida. E a gente precisa vigiar, mesmo se de orar, às vezes, um tempo tão prolongado. Mas o período que orou, põe o coração naquela oração. Se coloca como a Bíblia diz, que o rei fez, né? Ele orou, a Bíblia disse, assim, ouvi a sua oração. E ouvi as suas lágrimas. Mas Deus ouviu a oração, as palavras que ele usou, foram poucas palavras, poucos minutos de oração, e foi suficiente para ter uma resposta. É muito eu, eu acho interessante a, a, O termo original ali Nessa, nessa passagem é, Para vans repetições Bataloquice né? é, Vans repetições é algo como tagarelice né? É como se Se alguém estivesse gaguejando Repetindo palavras Sem sentido nenhum Tagarelando né? Vem do, do verbo aí Batalogueu né? é Alguém que está tagarelando Alguém que está balbuciando palavras sem conexão uma com a outra. Aquela coisa da, da criança com o cachorro atrás, né? Algo daquele tipo. né? Porque o coração é, não está nela. Tem um monte de palavras ali e nenhuma delas está ligada uma com a outra, nenhuma delas, você junta tudo, não faz sentido nenhum. Uhum. É, é, a van repetição aqui seria isso, algo nesse sentido. Né? O que Jesus está condenando aqui. É aqueles, aqueles adoradores de Baal, lá no Antigo Testamento, uhum. É, que ficaram do nascer do sol até o meio dia, a Baal responde-nos. Essa é a oração. Só <risos> Metade isso, né? do dia gasto com isso, né? Isso que é coisa mais vã do que isso, que é mais tagarelice do que isso, né? Ou no do outro Testamento também tem outro exemplo que é os aquele aqueles cidadãos de Éfeso, né? É, dizendo que a Diana dos Efésios né? é grande é grande é a Diana dos Efésios e eles repetiram aquilo por duas horas duas horas de uma oração cheia de vãs repetições cheia de tagarelice né? é, então não faz sentido nada daquilo e são palavras soltas ao vento que não vão produzir nada né? porque é, aquele para quem está sendo direcionado não vive para começar daí e as palavras são soltas E palavras repetidas mecanicamente Oração não deve ser algo mecânico assim Não somos robôs né? Somos seres conscientes A gente precisa ser sincero na oração né? A oração é, é é a alma É o espírito E precisa orar dessa forma Tem que usar de muita consciência Por isso que eu li sobre isso e resolvi falar é, De muitos homens de Deus que oraram a palavra de Deus Então isso é extraordinário Bom, pastor e professor, nosso tempo está quase fechando aqui. É, vamos só falar um pouquinho aqui sobre oração e jejum. É, tem dois tópicos aqui, três na verdade, muito bom. E a gente vai só ler aqui também a gente comenta para fechar. Oração e jejum. Oração e jejum é uma combinação perfeita. E a gente tem inúmeras passagens combinando essa, essa, essa junção aí. Dois, o aspecto bíblico sobre o jejum. E ponto três, o ensino de Jesus sobre o jejum. Pastor, orar e jejuar é um papel esse nosso da igreja e é um outro assunto que está vamos falar assim que está muita gente esquecido, nova aí que não... né? esquecido, né infelizmente né pastor e da mesma forma que se sabe hoje que a ciência mesmo diz que a oração faz bem o jejum também o faz para o próprio corpo eu fico admirado que eu tenho lido algumas pessoas do meio secular que diz que de período em período tira um período de jejum para purificar o corpo o pensamento dele, o objetivo é só isso então nós podemos perceber que para nós cristãos, cristãos a oração acompanhada do jejum ela vai ter muito mais eficácia aqui o título aqui do subtópico oração em jejum, uma combinação perfeita é como se nós aqui para nós mineiros, é um arroz com é um feijão hum. a combinação perfeita o queijo com a goiabada então, a oração e o jejum se complementam. E a verdade é que nós temos perdido tanto a prática da oração, como também a prática do jejum bíblico. É o jejum bíblico, não passar fome, mas jejuar com objetivo, com um alvo a alcançar enquanto ora. Isso é muito importante para nós resgatarmos para o nosso meio novamente. Professor, olha o que o pastor Saul falou, muito importante. Ó, na Bíblia, isso nós falando do aspecto bíblico do jejum, tá? Na Bíblia, há três eventos que caracterizam a necessidade do jejum. Primeiro, o ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. Ponto um. Dois, o da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por causa de alguma praga, uma derrota sofrida em alguma batalha ou ameaça. E três, o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra. Olha que extraordinário isso aqui. E pela lei de Moisés nós vamos ver mais um monte de, de aspecto aí do jejum. Olha a importância disso aí, professor. Então, não é de qualquer maneira, né? Pela lei, né, tem, tem um, um jejum que... que é, lá Manual, no 2016, né? Né, anual, né? 16, anual, os fariseus a quem Jesus está chamando de hipócrita aqui nessa passagem, né, eles faziam duas vezes por semana. Eles têm que fazer uma vez ao ano Eles fazem duas vezes por semana Por quê? Para se amostrar Para ser visto pelos homens né? Então Jesus não está condenando o jejum também né? Ele está condenando Direcionando as, o é, coração é, enquanto jejum é, Tanto é que ele fala Quando jejuares né, Ele não fala se jejuares Ele fala quando jejuares Ele está aprovando a prática do jejum Porque a gente ouve cristãos Cristãos hoje né, Que são até famosões aí né, são seguidos pela moçada e tudo mais dizendo que ah jejuar eu já fiz muito jejum sabe o que que eu consegui com o jejum fome hum. eu, nunca, eu nunca ouvi bobagem maior do que hum. essa né? se o sujeito a única coisa que ele conseguiu com o jejum foi fome ele não fez o jejum bíblico, bíblico né <risos> exatamente né? porque a, a ideia do jejum bíblico é mortificar a carne né disciplinar o corpo para que o corpo estando funcionando com mais harmonia né de forma mais perfeita ele esteja mais apto para receber o alimento espiritual né? é interessante é. que o, o jejum ele ele é uma forma de uma autodisciplina primeiramente no, no, no aspecto físico do ato mas não está eu, eu comecei mais cedo com alguém Todas as nossas ações elas vão trazer um, um resultado. A gente jejuma sacrificando um dia o nosso corpo, o período que a pessoa quer, e isso vai o motivar e vai, e vai lhe treinar para também rejeitar coisas espirituais que lhe possam ser prejudiciais. O jejum é um treinamento que a pessoa tem para conseguir se disciplinar e dizer não. Dizer não a muitas coisas que seriam mais difíceis para ele Se ele não jejumasse Então eu não vejo como o professor Joá diz aí Essa pessoa que diz Nós não vemos o jejum como A única coisa que vamos conseguir com o jejum é passar a fome hum. Nós vemos o jejum, né o professor Joá Como uma, uma, uma disciplina, uma autodisciplina Para treinar o nosso caráter Treinar a nossa estrutura cristã A rejeitar as coisas também Vou fazer uma comparação hoje, pastor Hoje, se eu estiver errado, só. Sou... Fica a vontade em corrigir, tá? Mas da mesma forma que hoje está na era fitness aí, que o corpo precisa do exercício físico para se manter esbelto e até forte para enfrentar algumas demandas da vida, o espírito também precisa do jejum para se fortificar. A academia de Deus é o jejum. É o jejum. E, e assim, ainda que você faça, não faça um jejum bíblico, uhum. não vai ser fome a única coisa... Se você fizer um jejum, você uhum. vai ter inúmeros benefícios, ainda que você não esteja com propósito espiritual. É. Nenhum. É, é, em 2016, né, um biólogo, Yoshinori, Yoshinori Ozumi, né, foi premiado com o prêmio Nobel né, de, de, de, de medicina. Prêmio Nobel. Por conta de um trabalho dele inovador falando da autofagia né, um processo que as células fazem quando o, o, o organismo está em jejum e aí ele fala dos benefícios daquilo, né, para saúde, né, é, os colest o colesterol, o nível de colesterol, né, contra a diabetes, contra é, até o mal de Parkinson, até Alzheimer, né, funciona na prevenção de doenças assim gravíssimas. É, um jejum feito corretamente, um jejum feito e assim feito de forma medicinal. Aí você imagina Não. se você faz um jejum de qualquer a tipo e o a único benefício que você tem vai ser a fome. E na Palavra, então, Deus, no começo já foi falar sobre a oração que é benéfica é o corpo, a oração. O jejum também somos ver que é o que nós podemos deduzir que nada que nós que Deus nos mostra a fazer, nos ensina a fazer, vai nos prejudicar. Pelo contrário, vai ser algo benéfico espiritualmente e também algo benéfico para o nosso corpo. Porque o jejum, ele purifica o corpo humano. Tem pessoas que praticam o jejum de 3, 4 dias apenas com sentido medicinal de saúde. E é benéfico. Quanto mais se for um jejum direcionado com oração, vai beneficiar espiritualmente e também vai lançar benefício físico. Muito bom. Né? Um o obedecer nunca traz prejuízo. Nunca é, traz é, só... o ensino, é, é o ensino de Jesus. Né? Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo. Isso porque. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma com motivos especiais. Nós já falamos nesse motivo. É uma entrega, pastor. É uma aproximação de Deus. Isso é muito bom. Sim. Pastor, eu quero agradecer ao senhor pela é um presença de hoje. Joás, muito obrigado. Nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Espero que você tenha sido enriquecido pela palavra de Deus. E nós queremos aqui te agradecer. Se Deus permitir, semana que vem estaremos novamente. E nós queremos agradecê-lo pela companhia. Deus te abençoe. E até lá.